Entendo os motivos porque eu convenço os meus clientes a trocar alvenaria por steel frame. Quer saber de verdade? Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô trabalhando já na Constituição Civil, ó. Tem cara de novinha, mas já há é bastante tempo. E me acompanha aqui que eu vou te falar certinho. O que você tem que falar pro seu cliente para ele construir com steel frame e não alvenaria? É o seguinte, tá vendo sobra aqui atrás de mim? Esse telhado maravilhoso? Sobra toda é feita de steel frame. Esse telhado é feito de steel frame também. E te digo mais: esse telhado tá executado com um sistema que eu. Amo de paixão. É o sistema shingle. Eu tô aqui nos Estados Unidos, tô em Kiss me em Orlando. Você já deve ter visto, né? Sabe esses filmes americanos que a galera anda em cima do telhado? E aí eles ficam, né, olhando as estrelas e vendo. Eles fazem isso exatamente por quê? Porque eles estão com esse telhado, que é o telhado shingle. O telhado shingle nada mais é do que placa de playwood usb, é uma madeira estrutural que eles têm apoiada na estrutura de aço que é de steel frame com uma manta preta por cima que ajuda a proteger, porque a nossa madeira não pode pegar umidade nem água, tá certo? Ela é muito resistente, mas ela não pode ficar pegando água direto. E por cima a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com essas telhas, você tá vendo? Essa telha, esses quadradinhos, são pedaços de manta asfáltica com cobre com grânulo de areia, várias outras coisas. Cara, é um negócio assim, é uma composição, eu acho demais. E aí o mais legal, que com o calor que ela vai pegando, ela vai grudando e derretendo. E aí, Helena, o que isso tem a ver com a alvenaria? Você tá falando de alvenaria? Então, na construção tradicional, a gente tem o que na alvenaria? Ou a gente tem aquela laje impermeabilizada, que depois de poucos anos começa a dar um monte de infiltração? Eu, sinceramente, não sei porque a galera ainda faz laje impermeabilizada, tá certo? Eu acho terrível, não sei o que, que você acha. Se você acha alguma coisa, se quiser, bota nos comentários aqui de baixo. Ou então eles botam aquelas telhas cerâmicas, que também é terrível, gente. Dom Pedro usava telha cerâmica. E aí se quer fazer a telha cerâmica, o que que acontece? Manutenção, tu vai andar, telha quebra. Bate vento muito forte, telha voa. Dá morfo na telha. Aquela telha puxa água e depois pinga pra dentro. Cara, não, por que que você ainda tá usando telha cerâmica? Me explica, que eu queria muito entender. Aí você tá aí, vai até estar tá falando, ah, Helena, mas shingle é tão caro. Realmente, shingle no Brasil é caro. E por que, que shingle até no Brasil é caro? Eu quero que você entenda agora. Por enquanto, não temos fabricação de shingle no Brasil. Não foi criada uma demanda suficiente a galera resolver fazer fábricas de shingle. Então 100% do shingle que chega no Brasil é importado. Aqui nos Estados Unidos até shingle é mais barato que outros tipos de telha. No Brasil ainda não. Mas não tem problema. Mas o que que acontece, né? Vamos fazer uma força, vamos fazer um pacto. Vamos sempre tentar o máximo mostrar para o nosso cliente quanto bom é construir com xingo. Porque você tem uma garantia, você não tem problema de infiltração, você não tem problema da telha voar, você não tem problema de, tipo assim, quero instalar uma antena no meu telhado, eu vou subir no telhado e quebro tudo. Não. Ou então você não tem aquela laje que vai ficar entrando no monte de água. Terrível, né? Por isso... Que eu gosto de steel frame e convenço os meus clientes a não usarem alvenaria, não usarem os métodos tradicionais. Então, se você quiser estar tá entrando até no mercado, usa o que eu te expliquei agora. Aproveita esse vídeo, mostra pra ele. E vamos efetivamente criar uma demanda de shingle no mercado. Bem bacana. O que, que eu vou te dar também uma dica muito, ba muito bacana pra você. Eu tenho um link aqui embaixo no descritivo do meu vídeo. E nesse link você vai direto pro meu WhatsApp. Pois é, o WhatsApp da dama. Você vai entrar lá e me mandar um oi, vai salvar o meu número. Essa parte é muito importante salva o número, porque só assim você vai receber informações exclusivas, novidades que eu tenho, informações sobre produtos, materiais e várias outras coisas diferentes, para você que tá no mercado do DRAW Steel Frame, da construção a seco, tá certo? Vendendo tecnologia, e eu já falei esses vídeos pra trás, trás, desse especial que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos, na minha viagem. Deixa aquele comentário, deixa aquele dedinho pra cima, e vem comigo pro Steel Frame. Beijos, tchau, tchau!